Novo Testamento O Reino do Céu Versão Brasileira Herbert Richards Quando o Filho do Homem entrar em sua glória e todos os santos anjos com ele aí ele se assentará no trono da sua glória e diante dele se juntarão todas as nações. Aí o rei dirá a aqueles à sua mão direita: Venham, bem-aventurados do meu pai, herdem o um reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome e me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Eu era um estrangeiro, e vocês me receberam. Nu, e vocês me vestiram. Eu estava doente, e vocês me visitaram. Estive na prisão, e vocês foram até a mim. Senhor, quando eu o vi doente, ou na prisão... Eu nunca o alimentei, e nem lhe dei de beber, mestre. Nem eu também, senhor. Eu nunca tinha visto a sua face até hoje. Verdadeiramente eu digo a vocês... Pelo fato de terem feito isso a um destes pequeninos... Vocês o fizeram a mim. Você ouviu? Você ouviu? Ah, quieto. Sara. Hum? Sem dúvida, esse homem é um sábio. Achei que pensaria isso. Eu não lhe avisei, Davi. Como você pode chamá-lo de sábio? Ele não fez nada além de contar todas as histórias. Semeadores, sementes, árvore da mostarda. Isso é tolice. Talvez. Talvez ele queira que nós mesmos descobramos o significado. Ou... Oh. Ou... Oh. Talvez não. Não... É verdade. Suas histórias têm um significado escondido. São os segredos do reino do céu. Se os segredos do reino do céu são para ser ensinados, eles serão ensinados por um rabi. Shhh. É isso. Silêncio é. agora. Jesus está pronto para pregar. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o reino do céu é comparado a um homem que plantou um campo de trigo. Mas enquanto ele e seus servos dormiam, seu inimigo veio e espalhou sementes ruins entre o trigo. Aí seguiu seu caminho. E aconteceu que quando o trigo nasceu, junto com ele veio o joio. Eu não sei como isto pode ter acontecido, senhor. Plantamos boas sementes. Sei que plantamos. A culpa não é sua, meu amigo. Um inimigo fez isso. Eu vou arrancar o joio, senhor. Não. Quando você arrancar o joio, poderá danificar o trigo também. Deixe que cresçam juntos até a ceifa. E nessa ocasião, eu direi aos ceifeiros. Juntem todo o joio e amarrem-no em feixes para queimá-lo. O trigo, amarro-o junto e armazeno o em meu celeiro. Já sei, já sei. O trigo são as pessoas boas e o joio. É, então agora você já entende essa tolice também? Eu acho que sim. Bem, eu pensei que sim. Você não? Esse homem ensina blasfêmias e bruxarias. Cuidado, todos vocês. Vamos, Jeremias. Eu disse que estamos indo, Jeremias. Vamos agora. Ou você será expulso da sinagoga para sempre! Estou indo! Estou indo! Você não estava querendo ficar lá, estava? Claro que não! É que é bom ficar ao ar livre e ao ar puro e, e tudo mais. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Outra vez, o reino do céu é igual a um mercador em busca de boas pérolas. Tudo de mim, se eu pudesse, daria para a pérola poder segurar. Pra comparar Com a joia que eu Vou pegar Tudo que eu tenho Nada vale pra mim Depois que a pérola eu vi Não vou descansar Nem tão pouco dormir Se não a possuir Não vou mais sorrir Pois é o reino de Deus para mim Vou juntar o que eu ganhei o reino de Deus para mim. Eu eu tenho que ir embora, Sara. Mas Davi, ele não terminou. É que eu não quero ouvir mais nada. Davi, o que houve? Eu tenho que abrir mão do que eu tenho. É o que ele está dizendo: que eu tenho que abrir mão de tudo e segui-lo. Davi, você sabe que ele ensina a verdade. Mas eu tenho trabalhado duro, Sara. Eu trabalhei dez longos anos. Meu trabalho, meu trabalho é a minha vida. E ele vale mais do que o reino do céu? Pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu... eu não posso, Sara. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça... O reino do céu é semelhante a dez virgens. Cinco delas loucas e cinco prudentes. E daí, Lear? Esquecemos o óleo para as nossas lâmpadas, mas não tem importância. Não sei por que você nos fez trazê-las em pleno dia, Lear. Nós não precisamos delas em pleno dia. Eu já lhe disse. Às vezes o noivo só chega bem tarde... Vezes. Ah, você se preocupa demais, Leah. Vai acabar tudo bem. Nós partiremos para o casamento ao pôr do sol. Pôr do sol? É um pouco tarde, não é? Quero garantir que todos tenham a chance de chegar até lá. Ei, não precisa se preocupar com isso, Judá. A cidade inteira está esperando para assistir esse casamento. Será que nos desencontramos? Como seria possível? Estivemos aqui o dia todo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vou descansar. Acorde-nos quando ele chegar, Leá. O Mestre Judá chegou. Mestre Judá chegou. Façam fila para a festa do casamento. O Mestre Judá chegou. Façam fila para a festa do casamento. O Mestre Judá chegou. Façam fila. Veja, ele chegou. casamento mestre judá chegou façam fila para o casamento mestre judá chegou mestre judá chegou façam fila façam fila para o casamento chegou façam fila para a festa do casamento façam fila para a festa do casamento mestre judá chegou mestre judá chegou façam fila para a festa do casamento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 Oh, já estivemos por esta parte da cidade várias vezes, senhor Judá. Tem certeza de que todos tiveram a chance de ouvir? Eu acredito que sim. Eu, eu não quero deixar ninguém para trás. Ah, o mestre Judá chegou! Oh, não, não, não, não, não, não. Já anunciamos o, mestre o bastante. O Judá chegou. Muito bem. O mestre Judá. Então chegou. vamos ao casamento. Mestre Judá chegou. Ah, façam fila para a festa do casamento. Ah. Ele chegou rápido! A festa do casamento está passando! Espere, espere a gente Vem cá, dê-nos um pouco do seu óleo, não podemos ver Mas aí ficaremos no escuro Lear, depressa, venha cá Eu sinto muito, Simone Eu quero ajudar vocês, mas se sairmos agora, todas perderemos o casamento Batam nossas portas, tentem comprar óleo de pressa Vamos começar. Oh, Deus, estamos perante ti. Ajudar! Ajudar! Ajudar! Ajudar! Quem chama? Suas amigas! Suas amigas! Eu conheço vocês. Ergam suas lâmpadas para que eu veja seus rostos. Bom... A... Nós não temos óleo. Nossa luz se apagou. Se são minhas amigas, por que não vieram quando eu chamei? Vamos juntar. É hora de começar. Eu sinto muito. Eu não os conheço. Vigiai, portanto, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Voltem de novo amanhã. Poderão ouvir os ensinamentos de Jesus. Mestre, por que o senhor fala ao povo em parábolas? Não seria mais fácil ensinar claramente? A vocês é dado conhecer os mistérios do reino do céu. Mas a eles não é dado. Mas não quer que eles entendam o senhor? Sim. Mas seus ouvidos estão tapados e seus olhos estão fechados. Mas bem-aventurados são os seus olhos e ouvidos. Porque eles veem e ouvem. A parábola do semeador, mestre, tem tem alguma coisa que eu não entendo. Venha. Sente-se junto a mim. Portanto, um semeador saiu a semear. E quando ele semeou, algumas sementes caíram na estrada... Eu sei que o Senhor é o semeador e que as sementes são a palavra de Deus, mas o que significa as sementes caindo na estrada? Quando alguém ouve a palavra de Deus, mas se recusa a entendê-la, as maldades vêm e levam embora o que foi semeado em seu coração. Esse é aquele que recebeu a semente na estrada. Aquele que recebe a semente em um lugar pedregoso, ouve a palavra de Deus com alegria a princípio, mas quando sobe o calor da perseguição, a sua fé morre. E ele desanima, porque a semente não tem raiz em seu coração. Aquele que recebeu a semente entre espinhos, é aquele que ouviu a palavra. Mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra. E ele se torna infrutífero. Mas aquele que recebe a semente em boa terra, essa pessoa ouve a palavra e a entende. E ele dá frutos. Alguns em trinta, alguns em sessenta... E alguns em 100%. assim será no fim do mundo. O rei dirá aqueles à sua direita. Vinde benditos do meu Pai. Herdai o reino preparado para vós, desde a fundação do mundo.